Bom, vamos lá para o update do Price Action do Bitcoin. O Bitcoin teve suporte, então, na região dos 37.700 dólares, eu vim cantando essa pedra aqui há bastante tempo, a gente teve aqui, então, esse pump, pessoal, e eu entrei aqui na operação de short exatamente nessa região dos 39.800 dólares, eu comentei para vocês no grupo Telegram, inclusive, sobre isso, né? esperando aqui o Bitcoin fazer mais uma penada de baixa, eu estou com o meu short aqui ainda aberto, eu vou mostrar exatamente qual que é a minha estratégia aqui agora no curto prazo, então, bora lá para o vídeo de hoje. Bom, vamos lá pessoal, vai ser só um update rápido aqui mesmo, eu tenho que tenho um outro compromisso aqui daqui a 7 minutos, então tem que fechar esse vídeo aqui em tempo recorde mesmo. só comentar para vocês aqui o que, que eu estou de olho aqui agora tá? para o Price Action Bitcoin. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativem todas as notificações para vocês não perder nenhum vídeo, beleza? É muito importante deixar esse apoio para mim aqui. Então, pessoal, vamos lá aqui, o que, que eu estou de olho aqui agora? Eu comentei para vocês né, que eu estou esperando mais correção do Bitcoin, a gente teve toda essa subida aqui, ó. vamos mudar para tela maior. A gente teve toda essa subida aqui do, do Bitcoin, né? Então tô esperando mais correção, tá? Inclusive, pessoal, que eu tô de olho aqui agora, vou mostrar para vocês exatamente que eu tô de olho, né? É, quem não viu o vídeo de ontem, eu aconselho a assistir, tá? Os últimos vídeos, mostrei exatamente o que aconteceu com o Bitcoin. É, seguiu aqui é, de forma muito bonita que eu tenho, né? Os últimos trades que eu fiz aqui têm sido, têm sido fantásticos aqui, tá? Então, o que, que eu tô de olho aqui agora, pessoal? É, a gente está tendo essa correção aqui agora, né? E é o seguinte, dessa correção toda, a primeira correção aqui, essa, essa pernada aqui, ó a gente não conseguiu ficar acima dessa região de 50% Fibonacci tá então a gente bateu aqui na região dos, dos quase 40 mil dólares aqui esse candle que foi na região aqui foi na região dos 39.970 dólares eu abri meu short aqui na região dos 39.800 pessoal que eu vi que a coisa já tava desandando tá Vou comentar para vocês daqui a pouquinho no gráfico 15 minutos então aqui ó agora pessoal como a gente não teve esse, não conseguiu ficar acima dessa região do 68, a minha expectativa aqui agora é a gente fazer um fundo mais embaixo, tá? Esse aqui é como funciona né, o Death Cat Bounce. Então, sempre com o ativo aqui, ó, até vou desenhar para vocês acontece, né? Quando a gente não tem isso aqui acontecendo, ó, vou puxar aqui essas linhas. Então, a gente tem isso aqui, ó. O ativo tem uma correção, né? Ele vai ter uma retração Fibonacci, né? E se ele não conseguir ficar acima da região de 50% de retração, né? A expectativa, obviamente, para. Para criptoativos é bom olhar que a é região de 68, tá? Então a gente não conseguiu ficar acima da região de 68, pessoal, que seria aqui, ó, Bitcoin ficando acima da é região dos 40.600 dólares. Inclusive eu comentei para vocês no grupo Telegram que é, se o Bitcoin ficar acima dos 40.500 dólares, eu já começa, começaria a pensar e entrar na posição de long, tá? Mas como isso não aconteceu... É, Agora, a expectativa aqui, pessoal, é de fazer um fundo mais embaixo, tá? Isso que eu estou vendo aqui agora para o Bitcoin, a minha... É o que eu estou aqui imaginando, tá? Contudo, pessoal, olha só, vamos olhar aqui, ó, alguns pontos importantes, tá? A gente tem aqui, ó, essa, essa LTB, tá? Que vem aqui, ó, desse, desse triângulozinho que tá formando aqui também, tá? Então, essa, essa LTB aqui agora, a gente pode ver que tem suporte, resistência nessa região também. Então, aqui, exatamente aqui o Bitcoin ainda teve um suporte, ó, região dos 37.000, 790 dólares, né? E também, pessoal, além dessa linha aqui, a gente tem essa outra linha aqui que eu tô acompanhando também, ó. Que seria mais ou menos isso aqui, ó. tá? Que é uma linha importante de suporte, que o Bitcoin tem que ficar acima aqui agora, se ele quiser, né? Conseguir voltar, a subir aqui. Porque senão a gente está formando aqui agora, na minha opinião, formando aqui um ombro-cabeça-ombro. Olha só essa formação aqui, ó. Tá? Então a gente tem primeiro, primeiro uh, ombro aqui, tem uma cabeça aqui, ó. E agora a gente tá faria, estaria fazendo o segundo ombro, pessoal. Se a gente romper essa região aqui, ó, essa região dos... a região dos 36.900 dólares para baixo, se a gente confirmar um candle de uma hora abaixo dessa região aqui, tá? A minha expectativa para o Bitcoin é a gente buscar, ó, até vamos dar uma olhadinha aqui agora, bom, a gente tem esse alvo aqui do, do ombro, cabeça e ombro, seria isso aqui, ó, tá? Desse topo até esse fundo, né? Seria mais ou menos esse alvo aqui, né? Então, isso poderia levar o preço aqui, vai dependendo de romper, né? Levaria o preço para a região aqui dos 32 mil, né? 32.700 dólares, que é bem próximo daquele gap da, da, gap da, da CME, tá? Então, lembre-se que a gente tem um gap aberto ainda, tá bom? É, obviamente, não é garantido do gap fechar, mas é bom a gente ficar sempre uh, com esse gap aí atrás da, da orelha aqui, porque uh, realmente pode ser importante a gente ficar, né? Se a gente começar a perder força aqui e cair muito forte, a gente pode buscar esse nível aqui de preço, tá? Mas eu tô apostando aqui agora, pessoal, ó. Esse próximo nível aqui do CPR mensal. Vamos puxar com o CPR de novo, ó. Então, uh, que tem me ajudado muito, cara. O CPR, ele é um leading indicator, né? Com algumas pessoas eu gosto de usar mais médias, enfim. Uh, médias é importante, obviamente. Média, volume, o RSI, são indicadores que eu uso. Mas o CPR, ele, ele, ele aponta para onde o Bitcoin vai ir, tá? Ele pode ir, né? Tanto ter resistência e suporte. E olha só que incrível, ó. A gente teve aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui agora, até pagar esse ombro, ombro A gente teve... Teve suporte aqui, ó, suporte no, nessa linha central do CPR, resistência aqui nessa linha, né? Nessa linha, nessa outra linha central. Então, que agora, pessoal, minha expectativa aqui, ó, olhando essa região dos 35.900 tá? Então o Bitcoin poderia que agora romper, né, inclusive formar esse ombro-cabeça-ombro aqui, tá? Não seria um. Até seria, seria legal ele demorar um pouco mais de tempo aqui, ele pode ficar um pouco mais de tempo aqui agora, ó, E rompendo essa região dos 36.600 a gente poderia aqui né, buscar pelo menos a região dos 35.900 tá? E também, pessoal, é esse outro nível aqui que seria a região dos, aqui ó, esse nível aqui da região dos 34.300 que aqui a gente teria bastante resistência já, tá? Então, essa região aqui, teria bastante resistência, a região dos R$34.000, uh, aqui ó, mil e, e... Até tem um zoom aqui, um zoom nessa região aqui, que é a região mais recente, ó. Então, seria mais ou menos isso aqui, ó, essa região aqui dos... 34.700 mais ou menos, a gente poderia ter também uma, um outro suporte para o preço, tá bom? Então, pessoal, basicamente estou de olho aqui agora, né? Por que, que eu mantive, então, eu abri esse short aqui, eu comentei para vocês que eu estava esperando essa resistência, né? Uh, vamos dar um zoom aqui no gráfico de 15 minutos, só para mostrar para vocês, a gente teve uma, também uma divergência aqui no RSI, né? Então, a gente viu aqui, ó, o preço a gente tem um preço aqui né subindo né isso aqui é muito importante para tomar a decisão também a gente tem um preço subindo aqui ó, e, e a gente tem o um RSI aqui caindo tá então isso que mostra uma divergência baixista né com isso pessoal né a tendência que a gente ter essa correção foi exatamente o que aconteceu tá e também a gente tinha os indicadores aqui de sentimento também ó que também tava apontando para mim né a possível correção até vou dar uma olhadinha aqui no indicador de sentimento aqui agora rapidamente então aqui nesse momento, pessoal, aqui ó, a gente pode dar uma olhadinha no, no CVD aqui as sadinhas estão comprando, tá? Então subindo aqui com o CVD, né? Então isso aqui é um sinal que mostra que pode ter mais queda para frente, com certeza, tá? A gente também tem aqui o long short ratio voltando a subir, tá? Então na região de 1.7 uh, aqui, tá? Então pessoal, pra mim mostra que a gente tem espaço mais pro Bitcoin cair, a gente tá bem esticado ainda, tá? Lembre-se disso, tá? Não fique olhando só o curto prazo aqui, puxa um gráfico de 4 horas. Lembre-se que aqui a gente subiu muito com preço ainda, né? Então, provável a gente ter correções para esses níveis Fibonacci que eu já mostrei para vocês aqui em outros vídeos, tá? Esses níveis aqui, tá? Então, a região aqui, ó, essa região de, dos, dos 35.900 aqui, pessoal, que é também, inclusive, esse nível aqui do CPR mensal, tá? Essa última linha de suporte aqui. Esse aqui pode ser o melhor, o melhor suporte para o Bitcoin, tá? Esse aqui pode ser um dos melhores suportes do Bitcoin que agora, tá? É minha expectativa é o Bitcoin de buscar esse último suporte, né? Fazer aqui um fundo, um fundo, uh, né? ascendente, né, pessoal? A gente tem aqui, ó, a gente já fez isso aqui, ó, então minha expectativa é a gente ter, né, o Bitcoin é fazer isso aqui, ó, a gente ter, a gente ter ainda, fazer um fundo ascendente aqui, ó, em alguma região, para depois a gente começar, né, a fazer esse pivô, romper essa região aqui, ó, essa região dos 42 mil dólares, tá, e daí sim a gente conseguir... Ter, uh, né, um, começar a buscar a região lá dos 46 mil dólares, eu comentei para vocês, tá bom, pessoal? Então é isso, eu tenho que ir, aqui, que ir agora aqui. Agradeço, rápido, agradeço muito vocês pelo apoio de vocês. Tá? Eu queria falar sobre Ethereum no vídeo hoje, mas não vai não a tempo. Amanhã eu comento mais sobre Ethereum, mas de só puxar para vocês aqui ó, a dominância aqui do Bitcoin. Ó, a dominância caiu bastante, pessoal. Tá? Então aqui isso é um sinal positivo para todo mundo que tem altcoins. Ó, a dominância cai, rompeu essa, esse, essa cunhazinha ascendente para baixo. Então, a gente tem um espaço legal para pra, as altcoins aqui agora, tá? Com esse update do Ethereum, provavelmente a gente pode ver um... um, né, um muito dinheiro fluindo para o Ethereum, depois desse dinheiro indo para as altcoins, tá? Então, é uma outra oportunidade aí para todo mundo que está em altcoins aqui agora. Eu sei que tem bastante presa, gente presa aí também na, nas altcoins, então pode ser uma oportunidade de poder recuperar aquele dinheiro preso lá de vocês, beleza? Então, pessoal, um abraço para vocês aí, muito obrigado pelo apoio de vocês. Não se esqueçam aqui de assistir o vídeo da, da Tani, que vou deixar aqui, é, o link aqui em cima, e também como operar aqui na, na PrimeXBT, que tem cupom de 50% desconto, beleza? A gente se vê aí amanhã para mais um vídeo. Um abraço!